Felinhos, together! Mais um Dúvidas de Oficina pra você que gosta muito. Estamos aqui com o Padrelio, Target Race. Aliás, segue eles aqui no Instagram, o site também. Se você tem sua moto e quer fazer uma revisão luxo, venha para cá imediatamente para resolver todos os problemas. Se o seu problema está mais distante, comenta aqui embaixo igual a galera fez, hoje é problema, hein? Hoje é vídeo problema. problema e aí a gente tenta resolver aqui o padre, na verdade, né? Eu fico mais com o Robin aqui. E tá bom. Bom, beleza. É, já sabe, então, como eu te disse, escreve aqui embaixo sua dúvida. Se tiver mais like, vem pro vídeo. Se ninguém deu like na sua dúvida, é só que não é uma dúvida tão assim. Tem a nossa playlist também aqui, pra você assistir os vídeos mais antigos, que provavelmente a sua dúvida também foi respondida. Pronto. Vai. Ah, Vou. Padre vamos lá? Vamos lá? Ah, tem muita coisa boa aqui, ó. Vou começar aqui com o Anâncio. a não, é peraí, arroba é, Anicácio, Anicácio. Grande Durva e Mestre Padre, qual a opinião de vocês na questão de comprar moto lançamento? Nesse fim de ano tem algumas motos muito interessantes aí para serem lançadas, principalmente a nova CB300F e a Bajaj Dominar 400. Acha arriscado comprar moto-lançamento um e já colocar para ralar, ir para o trabalho todo dia, rodar em alto giro, dar final, etc? <risos> <risos> Ou prefere confiar na garantia e pau no gato? Grande abraço e tamo together! Bom, é, Bajaj o pessoal não conhece, mas vou dar alguns exemplos aqui. A Ninja 300, a Ninja 250. Você vê que o aparelho me deixa falar bonito, né? Vai que vai. É, é a Bajaj que fabrica. Entendi. A Duke 390, a Duke 200. É a Bajaj que fabrica. Então ela não é iniciante, vai. Não é uma marca que começou agora. Certo. Ela é muito bem conceituada lá na, na Índia. E é muito forte. As indústrias japonesas contratam ela para fazer as motos de baixa cilindrada, Perfeito. KTM, Kawasaki. Então, é uma marca muito bem conceituada, com motos que não são lançamentos mundiais. É lançamento aqui no Brasil, lá na Índia ela já está lá há anos, uhum. a Duke 390 e 200, a gente vê há anos, é ela que faz. A Ninja 250 e 300 é ela que faz. Então não é um lançamento que, nossa, acabaram de projetar e começaram a fabricar agora. Não, para eles lá é muito antiga. É uma marca Entendi. bem antiga e muito bem conceituada. Então é uma excelente marca, não é uma coisa que você vai dar tiro no escuro e falar Ah, será que esse projeto é bom? É bom, é muito bom. Maravilha. E a CB300F também da ah, Honda? Aí não precisa nem falar da Honda, né? A Honda acho que dispensa... Né? Ela é a líder aqui do Brasil e uma 300 para ela não é novidade Se ela lançar uma 300 que der pau Eles estão dando um tiro no pé e na cabeça né? Porque Os dois juntos? eles estão <risos> comercializando 300 aqui há quantos anos? Então Tem tempo, né? eles vão fazer coisa boa, com certeza Bom oh. Eu... Por experiência própria, independente aí da, do histórico ou não, prefiro esperar uns seis meses aí para ver o que acontece é. e Se tal. esperar... É, só para ver. Só de um pouco é, para tipo, matar o tesão da Moto Zero. É, vale a pena esperar, porque às vezes pode ser que tenha alguma coisa que... É, geralmente, lá na Índia é bom, mas aqui pode ser que tenha um ajuste. Não ajusta para o nosso combustível. É, é. então... A Honda tem... já não tem esse problema. É, então, mas eu até mesmo esperaria qualquer uma das duas. Seis para só para só sentir o drama. E aí já era. E até bom você esperar os seis meses, porque daí de repente você compra a vista e é parcelar. Pronto, eu, tá vendo? É de dica <risos> de ouro. Dinheiro, de é. Dica de ouro. Então é isso. Então eu esperaria seis meses aí. Pronto, você tem duas opiniões, filho. Próximo? Vai. Então tá. Aqui ó. Felipe Crants. Felipão, Felipão acompanha a gente faz tempo aqui. Do caraco. Filho muito bom. Filho bom. Felipão, um abraço e mandou uma dúvida aqui. Que eu fico um pouco triste. Ao mesmo tempo de ler isso aqui, que eu vou falar agora, mas ao mesmo tempo estou feliz que ele está no canal. Vai. Fala Durva, salve Padre. Na minha m é de pista, usei gasolina comum, e é aqui que eu fiquei triste, Padre. Eu também. Agora eu ele também fiquei. Fiquei triste, né, só foi nessa aqui, ó, nessa. porque por exemplo, coloquei filtro, escape, full, pô, não fez o remap, no penúltimo track ela entrou em modo de segurança. Comprei um OBD, que acho que deve ser aquele... É pra ler os defeitos. É. Né? Consegui apagar o erro e semana passada fui para o track. Entrou em modo de segurança mais três, nas três primeiras entradas do dia. A única coisa que fiz diferente foi, foi o combustível que comecei a usar premium. Após você falar várias vezes. Estava na hora de reabastecer, então coloquei gasolina comum. É. E não... E não é que ela parou de acusar o erro? Seria ela uma esposa econômica que não precisa de luxo? Já viram isso antes? <risos> Au! isso, ó. Não. É, é. Olha, a gasolina jamais a comum para a track day. Filipão. Filipão. Tá. Filipão. É... A gasolina de autoctanagem... Não coloca a potência no motor, a gente não pede para vocês usarem a Premium, que é a V-Power Racing da Shell, a Pordium do BR e a Octa Pro do Ipiranga. Não é um luxo só para gastar mais. autoquitanagem significa alta resistência ao calor, à temperatura. Então, quando você coloca uma gasolina Premium, você está protegendo o motor da sua moto. Contra uma detonação, uma pré-ignição, que é aqueles pontos incandescentes que ficam na cabeça do pistão, na válvula de escapamento. Quando a gasolina comum entra em contato com alguns pontos incandescentes, ela pode entrar em ignição, pegar fogo. É que tem outra coisa aqui. É? E a de auto que são as premium, isso não acontece. Premium. Então, protege o motor. Tá? Então, não se usa a gasolina comum. Em track day, em competição, e nem na estrada para enfiar a mão. Só se for para passear. Passear, pode passear de comum. Vai enfiar a mão, é premium ou anda passeando. Porque vai ser uma tocada premium. Você vê que É, é, um... é, Grace, é, é, né? é. é isso, É, mas, é isso. Mas, e, Não, pera, ficar. ele falou mais uma coisa aí. Aí ele uma... falou que pô, colocou... depois O ele... modo de segurança. É, então, aí, que assim, ele colocou, aí ele colocou uma top, a premium, aí parou, depois ele voltou com comum e parou o erro. Eu acredito que foi uma coincidência, tá? porque ela entra em modo de segurança, que deve ser aquela árvore de Natal que vira o painel, é. fica piscando tudo, geralmente por erro no controle de tração e ABS. Tá? Eu não acredito que seja pelo combustível. É, porque tem uma galera que anda com comum também, e... né? É, e quantos que andam de pódio, V-Power Racing, você anda, não dá problema, pelo contrário, protege o motor. Então, foi uma coincidência, tá? É... E o que, que pode ser? É o que eu acabei de falar. Eu acredito que seja mais provável um problema de controle de tração, ABS... O próprio sensorzinho ali? O sensorzinho da roda ou a roda fônica, na hora que foi trocar um pneu, que é aquela rodinha dentada que tem dentro do disco de freio, amassou... É, tem que verificar, tá? No, no OBD lá, que ele falou que tem um... Dá um motivo, tá? Se ele põe para ler os erros, lá informa qual o motivo do erro. Então ele verifica né? e aí ele vai ter certeza se foi por causa do combustível, se deu errupção de da lambda, uma coisa assim, ou se foi controle de tração e ABS. Porque te fala o seguinte, não sei se tem sentido, mas faz muito sentido. É o seguinte, a 6 ela tem um negócio que vai aumentar tá com dois anos de uso tá, não sei o que, que depois de um oh. tempo. Uh, puta merda. Desculpa, devo começar de novo? Não, vamos fazer aqui, né? É, ela começa a dar uns erros de, de marcha. 2, 3, 1, 5 tal, dá umas loucurinhas. E aí uma vez a gente tirou aquela.. E deu uma lixadinha naquelas esféricas do, do horário O sensor de e parou, posição de marcha. E zerou. Agora, não sei como... Por que que isso acontece? se é por causa é do shifter, que a gente tira o original e põe um... Não, não, não... Sei lá. É um sensorzinho de então, marcha. Então, mas pode ser que de repente esse mesmo... Porque ela tem um negocinho dourado ali. Você acha que pode ser isso? Não, não tem nada a ver. Não, não. Ela não entra em modo de segurança por causa de marcha. Porque pode ser não, não, que você está por... fazendo é... a loucura na marcha. Não é por causa da marcha. Não é por causa da marcha. É o seguinte, é por causa do... Que ali também onde você põe o sensorzinho, ele é... Ele é... Caraca, douradinho. Sim, tem um contato elétrico. Será que pode ser aquilo? Demorou uma lixada? Não. É. Mas será que a moto dele está dando essa loucura nas marchas? Não, na marcha não, mas eu tô... não, o que eu quis dizer o exemplo é que, como é um sensor que um, um dá um Zinabre, vai. Isso, um Zinabre ali. No e dos aí sensores? pode ser que deu nisso? Pode. Mas uma pode palavra ser dessa eu fico cego. Um, um Zinabre nos. Nos sensores do, Uma preta. do ABS, né, que é o mesmo do controle de tração Sim. Pode, pode ser sujeira tá? Porque o, o sensorzinho, ele fica imantado Aí toda a sujeira metálica gruda nele Então às vezes precisa tirar e limpar, tirar aquela sujeira que fica grudada Aquela sujeira metálica Então, mas eu não acredito que foi por combustível não Padre, agora vem, hein? Vai, para próxima Felipe... Mas não é comum, não. Nunca. Então, mais. Anderson Roberto 8108. Fala, Durva, benção, padre. Fala para gente sobre a Cazisky Comet GTR 250 e a GTR 650. Padre, existe moto ruim ou existem somente as motos mal cuidadas? Veja só, continua aqui. Ainda sobre a Comet, sabemos que vem de fábrica com problema no chicote, plugs e que não tem muita qualidade, caralho. Assim Ele já que se acabou com a moto. Assim que se nada esses problemas elétricos, é uma boa moto. Você percebe que aqui já responde. Mas é, é... Olha, eu não pego mais casinhas que aqui para mexer. Porra, oh, padre. Tá, então para você ver. Oh, desculpa. Por favor. Não tem mais peça disponível então é complicado, tem que ficar adaptando nem quando ela desistia tinha peça disponível é a gente tinha que encomendar, esperar mas agora não tem nem para quem encomendar então tem que sair adaptando não é legal se puder evitar de comprar melhor tá compra uma moto aí que está em linha que tem peça à vontade de reposição porque para ela não existe mais e como ele mesmo disse é uma moto que veio apresentando vários problemas e por não existir peças o pessoal foi fazendo um monte de gambiarra, adaptação, e aí piorou mais ainda. E aí ela não ficou nem um pouco confiável. Então é melhor evitar. Eu, a... eu, eu acho que o cara que compra uma casinha, se compra uma boa hoje em dia, ele gosta de se poder não pegar. Não tem outra. Não tem outra. Eu não tenho outro argumento para falar. Não, é que o pessoal Desculpa, fala. Padre, beleza, vamos é marcar. um motor legal, 250, 650 em V. E aí o pessoal se impressiona, né? Mas não é só de motor que uma moto vive. Tá bom, beleza. <risos> tá bom. Bom, vamos lá. Posso ir pra próxima? Vai. UZER uh, EE8ZX6CN2B. Deve ser com código. Joga isso aí, você tem uma live aí do Xbox, do Playstation 5, que deve dar 14 dias grátis. Assim. <risos> Fala, a grande Durv, mestre e padre. Tem uma CD Thurist, 2016, que é Flex. Para uma tocada mais agressive, recomendo usar gasolina comum ou a etanoide. Parabéns pelo trabalho dos dois, tamo junto. Tamo. Oh, por favor. Então, ó, vou... O pessoal aí de carro, que turbina carro, eles geralmente passam o carro de gasolina para álcool, porque a octanagem do álcool é bem maior que a da gasolina. Então, para ele que quer fazer um uso, que ele falou aí, bem agressivo, né? Ele breath, quer breath. fazer um uso Agress. bem radical, é melhor o álcool. O radical fazia tempo que eu não escutava, fazer Radical, é. é. Coisa das antigas. Né? É, é, é. <risos> <risos> então o álcool tem uma quitanagem muito maior Então a probabilidade de ocorrer a detonação, a pré É bem menor no álcool do que na gasolina comum hum. Então se ele quer, né, ah, não vou gastar muito com gasolina Podium, pre power Race, não é da Pro Minha moto é Flex Põe um álcool, que o álcool protege mais motor etanóis Eta Vai Tá, beleza, então vai de etanóis Vai Agora aqui, hein? Eu, Beto, salve meus filhos. sabe que aqui já não tem mais esse negócio de mestre padre, não tem nada. Oh, pera aí, calma, acho que é lá embaixo, acabei de ver aqui. Vamos, vamos, vamos com calma, padre. Levei minha moto Ninja 300 2013, vulgo bajagem, que você falou. Não, não, não. Ninja 300 2013, era um mecânico, para um mecânico para ver um problema no sensor. Ele resolveu. Mas me disse que a moto estava com baixa pressão, além de dar a ideia de limpeza do corpo da bomba de injeção. Me disse para serrar o escape, tirar um filtro que a Kawasaki coloca lá e soldá-lo de novo. Isso existe mesmo? Abraço, do Val benção padre, tamo together. Oh, o sensor que ele falou, eu não sei qual é. Ele só falou, devei para trocar um sensor. Qual sensor? Não sei. Também não sei. Então, pelo amor de Deus. É. Então... É... Ah, ele aqui, ó. Fica um mistério. Limpar a bomba de combustível dentro do tanque né, tem o filtro, um pré-filtro que a gente chama, que é um filtro de tela. Então, toda a sujeira, partícula sólida que cai no tanque, ou que vem junto com a gasolina do tanque do posto, né, para nesse filtro de tela. Com o tempo, fica bastante, muita sujeira nesse pré-filtro, que é o filtro de tela. Então a gente tira a bomba de combustível, tá? limpa esse pré-filtro, tira toda a sujeira, todo aquele sólido e monta de volta. Porque se tem muita sujeira pode impedir a entrada de combustível na bomba. Então isso existe sim. Filtro no escapamento? Não existe. Tá? Eu acredito, é que eles devem chamar de filtro aí na sua cidade, não sei. Eu acredito que seja o catalisador da moto... Inclusive na sua a gente teve que tirar a do Durva, o catalisador soltou dentro do escapamento e fazia muito barulho, parecia até que era o motor que estava rajando. Parecia uma Lamborghini gralhado naquele som do retrocesso. Você acelera o amo, ela falou Lembra? Aí eu falei, pô padre, tem um barulhinho aqui embaixo, não sei o que é, glegglegle. É. E era o catalisador solto né? Era o catalisador o, na verdade, solto o filtra, Parece uma comezinha isso, parece uma E aí a gente removeu e ficou um full original Isso Na sua a moto gente, é você. Né, Vão dois Exato. Então a gente corta, arranca os dois E solda de volta Então acredito eu que seja isso Que o seu mecânico esteja falando Que esse filtro é o catalisador Que está dentro da curva de escapamento O que ele quer fazer com isso? É, vai Praticamente você tem um escape full, você vai ter só cano, né? não vai ter mais catalisador, não vai ter mais abafador de ruído né? Você vai ter só cano e uma ponteira esportiva, vai virar praticamente um escapamento full vale É válido, bom. Né? É. bom tudo bem, a moto pela nossa experiência toda lindinha que a gente colocou escape full aqui Nenhuma precisou de remata Aliás, veja quando na, na, na próprio, nos próprios bike correr com trezentinha Sempre foi muito bem também. É, e nunca então... precisou remapear porque ela se autoajusta. É. Então, não. se quiser fazer, pode fazer. Não tem problema, não. Só faça bem feito. Kawasaki, né? né? Um, um corte é... legal, é uma solda legal, para não rachar, não quebrar. Mas pode fazer. Eu tentei mandar um Miyagi aqui, pegar o pernão e mostrar lá na tela, mas eu não consegui. Mas eu acho que eu peguei ele um pouco e ele sujou um pouco aqui. ó. Só não achei mais. <risos> mas é o seguinte, vamos lá. É. Deixa eu ver como é Não um tá. tá comendo minha nuca Pô, Boa, não, Nossa, tá, tá top. Tá top. Eu. Eu vou finalizar com essa que eu quero fazer um bônus, padre. E eu quero que você. Ah, depois, é, depois a gente vai ter um boninhos também. Tem mais tem dois bônus? Da N-Max, lembra do. Ah! Puta, são dois bônus então. É, vai. Tá, mas vou nessa aqui então antes. Filho! Qual. Ah, desculpa, Alessandro Casaray. Acho que eu já falei desse cara aqui, hein? Casaray não é estranho. Karazai, desculpa, Casarai não Carazai. Eu você também não... lembro. Carazai, acho que sim. E ele é um cara muito querido pela galera, que tem 63 likes essa, essa dúvida aqui. Fala filho, qual a moto o Padre prefere trabalhar? Agora eu não sei se é trabalhar aí é vindo para o trabalho ou mexer, tá? Porque para trabalhar não eu sei. Eu acredito que seja para mexer aqui. Tá. Tem alguma? Seja mais interessante ou é tudo a do mesmo? Parabéns pelo canal Together. Ó, oh, é... eu vou falar. A minha opinião. Exato. Tá? Eu vou pegar é, o bônus de é, roteiro. Segura aqui, 8, por favor. É mesmo. Vai indo. Desculpa, pessoal. Pode vir, sábado, não, sexta, porque sábado nós não abrimos. Na sexta-feira, veio um amigo aqui e perguntou qual o módulo de potência, o módulo auxiliar né, que eu preferia para né, trabalhar injeção e ignição. E eu falei que eu prefiro o bazas só que tem gente que prefere o Power Commander, tem gente que prefere o Rapid Bike, e eu não estou dizendo que o Power Commander e o Rapid Bike são ruins. Eu, né, me dou melhor com a interface da Bazas. Eu acho mais simples, mais fácil. Tá? Então é a minha opinião. E por que você fazia eu comprar o Power Commander? E é porque o kit tinha disponível. Ah, beleza. Tá, é uma beleza. Pode, pode, pode. O que, ah, que agora, moto você prefere? Ah, desgraçado. Qual moto você prefere para trabalhar? Lembrei. Pronto. Tá, é. Então, é, eu prefiro, eu gosto muito de mexer com motos da Kawasaki. Tá, é uma preferência minha. Tem mecânico aqui que gosta de mexer com Ducati. Tem outro mecânico ali, o Johnnyzinho, ele gosta bastante de mexer com Triumph. Né? Então? Tem, tem o, o pessoal. Então, cada um tem a sua preferência. A minha é trabalhar com Kawasaki. Eu acho mais simples, mais fácil. Mas é a minha opinião. Entendi. Bom, tá bom. Mas ele queria saber a sua opinião mesmo. Eu não posso dar opinião porque eu não mexo em nenhum. Então, pronto. Então, tá. Mas é. Então, não dá. É, não vou vai poder falar. Né? Tá. Não, a, então, vamos no, vamos no bônus. Vai, vai. Já você, fiz ele, top. Tá? Obrigado. É o seguinte: começa no seu, então, acho que é legal. Porque foi um cliente que perguntou aqui, né? É... Isso, é o Chris, o Chris. É o cliente. Então não é, não, peraí. O então, Chris foi o, o que me deu a oportunidade Inclusive de mostrar a 10 lá é Eu fiz o mesmo, vídeo da 10, é eu tô ligado Aí, Chris, E ele fez uma pergunta interessante Que também eu acho válida Que é amaciamento mesmo. de scooter Fala, Ele padre. comprou uma scooter zero quilômetro E veio me perguntar como ele devia amaciar E você então, falou, no pau É diferente de moto Tá Tá, moto com câmbio né? então a gente fala para o pessoal ó, vai para a estrada, mas não mantém ou, não mantém rotação constante vai trocando de marcha, vai trabalhando todas as rotações do motor porque não é bom ficar em rotação constante senão o motor só fica legal naquela rotação e nas outras ele não aprendeu a trabalhar scooter não tem marcha então se você vai para a estrada tá, é a rotação vai ficar constante, você vai pôr lá vai 70, 80 por hora, e a CVT, né, é o variador, a rotação vai ficar praticamente constante o tempo todo. Isso não é bom para o amaciamento. Então a recomendação que eu dou, verifica no manual do proprietário a velocidade máxima que eles permitem, então eu não sei qual é a DN Max, se for de 60 por hora, não ultrapasse os 60 por hora, né? sempre siga o que está no manual, e a dica que eu dou, faz o amaciamento na cidade, porque na cidade você está toda hora, acelera, freia, acelera meio acelerador, daqui a pouco 100%, daqui a pouco tira a mão, um quarto de acelerador, você está sempre trocando a rotação do motor, e isso é muito bom para o amaciamento. Então o um scooter evita amaciar em estrada, amacia na cidade e obedecendo a velocidade máxima que está no, no manual do proprietário. Ok. Beleza? Né? Toma. É o seguinte, é... eu quero falar do do aqui. Por quê? Fernando me deu um presente que eu pedi. Que nós já acabamos com isso. Que foi um AeroKip vermelho, porque porque no momento que ele estava fazendo ele só tinha o a cor normal, onde o aquela, isso aqui, ó, ele tinha vermelho e preto. Então eu falei, ó, manda um vermelho para 6 e manda um preto para 10. Agora ele conseguiu fazer colorido. A né? mangueira, né? A mangueira. é. Então ele fez uma vermelha e uma verde para 10. Não sei se vai estar certo também. Mas é que é assim, ó. Então eu queria é, falar para vocês, principalmente, puta. E eu vou dar minha opinião que eu acho que é de pista e é muito válido e você complementa, padre. É o seguinte. Primeiro, o tamanho que a gente deu uma mudada aqui em algumas coisas porque eu gosto. E aliás, você me ensinou que é sempre bom o que passar por fora da bengala. Por quê? Partilita na pista, como às vezes precisa fazer uma troca rápida de pneu, né? Tava seco e começou a chuva. Então, a pinça por fora, tá? Não fica aquela mangueira atrapalhando a gente por dentro e a pinça não fica caindo, né, no meio ali das bengalas para atrapalhar a entrada da roda. Então a gente sempre passa o flexível por fora, tá? que facilita no manuseio. tá? E também se vai fazer uma prova de longa duração, que a gente tem que trocar a pastilha, né? fica mais fácil também trazer a, a pinça para sua mão. E já aconteceu também de eu ver caso que ele passa por dentro e fica no paralama interbengar, e fica roçando ele também. É que o paralama original tem os pontos de fixação do flexível, é, não, não, porque ele faz a ferradura, não, desce bem... uma linha... E faz a ferradura e tem os pontos que seguram. Mas eu não gosto da ferradura, eu prefiro... De um Aí ponto... a gente tem... É, já te cortei, vai. Vou, continuo. As motos de pista descem duas linhas da bomba, aqui, ó. Já sai duas linhas da bomba, nunca faz a ferradura. tá? E o paralama é um paralama de competição de fibra, tá? ou de carbono, ou de vidro. E ele não tem os pontos de fixação. Então a gente passa por fora para evitar que o flexível encoste no pneu e fure, tá? E prende ele nas bengalas, tá? Então evita esse contato com o pneu e ajuda a gente, como fica preso por fora, né? Quando a gente solta a pinça, ela já vai para fora e não fica atrapalhando a entrada da roda, a entrada e saída da roda. Perfeito, tá Obrigado. Mas é isso aí. Será que meu... quer que eu explico o porquê não a ferradura? Pode, vai. Empresta aqui, só para o. Qual que você quer trazer? dois. De qualquer um, dois aqui. Tá aí, dois. dois. Moto original faz assim, ó. Durva, segura assim. Esse aqui. Esse vem lá de cima. Aqui no meio está a roda e o paralama. Né? Vem um e faz a ferradura que liga uma pinça na outra. Isso é o original. Quando a moto é de pista, a gente faz assim, ó. Um para cada. sai é aqui da bomba e um para cada pinça aqui, ó. Para pinça do lado direito e para pinça do lado esquerdo. Por que não se faz a. junta aí, viu? a ferradura. Ele, que é piloto de qualquer outra moto de pista ou que faz track day ou competição, Usa muito está despressurizando o ar. Eu estou ligado, porque eu nem me assustei mais. Eu é, eu, antigamente eu me assustava. <risos> não é fantasma. É, é, é. Como eles exigem demais do freio, às vezes a pinça de freio atinge uma temperatura absurda e o fluido ferve. O fluido ferve é quando a gente fala que o fluido entra em ponto de bolha. Então, formam-se bolsinhas de ar. Eu ia ficar chateado de esse ponto de bolha nesse vídeo. Ele tem é, sim, é. Aí a bolha vem e para aqui. Ó. O ar não sempre sobe? Sobe. Vai ficar Se você ali. solta uma bolinha de ar numa caneca d'água, ela não fica lá embaixo. Se você peidar na piscina, ela vem, também ela sobe. É superfície. É sempre. superfície, sim. Né? É. Agora aqui. Ó. Essa pinça gerou calor. É. A bolsa de ar vem para cá. Ela consegue descer aqui? <risos> não. Ela fica aqui. Ó. Aí você fica comprimindo. Quando você freia aqui, ó, vai fica aquela... comprimindo essa bolsinha de ar. E deixa o manete aqui borrachudo Sim Baixa o freio O que gera nessa pinça, aí sim, ó Vem pra cá, joga o ar no reservatório E devolve fluido Agora essa pinça fica sempre com uma bolsinha de ar aqui Agora quando você pega e faz isso aqui, ó Acabou o problema Gerou ar aqui Top. Sobe pro reservatório, desce fluido no lugar sim. Gerou ar aqui Sobe para o reservatório, desce, desce fluido para o lugar. Nunca fica a bolsa de ar na linha de freio. Perfeito. Tá? É. Então é por isso que não se faz a ferradura em moto de track day e competição. Top, é seu. É do Fernando agora, por favor. Routes, eu não usei. É mas isso eu estava com a mão não, ocupada. Mas é, não, mas tá isso tá é isso aí. Então, aí eu vou mandar para Fernando agora. Ele vai fazer aqui de novo. Porque a gente mudou um pouco o tamanho, fez os negócios aqui. E aí, é até legal, porque quando você tiver a sua moto ela for Ray, aí você pode usar essa medida aqui. Se ela for original, não acho que com a bomba original também, se ele passar direto assim, sem fazer. Porque eu não lembro. É que você vai ter que soltar. É, se você for original, com a bomba original e você desativar o ABS, vai dar certo. Porque a 6 nova tem o ABS, né? A gente desativou também. É, aí é enfim. vem do... Vendo... Do manete é, aqui da bomba, vai, vem lá vai do OBS, lá, vai lá da o bomba motor, do OBS. É, tá, Mas é isso aí, top. Bom, filhos, é isso. Target Racing. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardo o próximo. Se você tiver dúvida, você já sabe que põe aqui no comentário. E Padre, você quer dar tchau pra alguém, alguma coisa? Como é que você quer fazer hoje? É, só o pessoal você. gostou que a gente deu um, um abraço, aquele lá. Foi, um, um, foi muito emocionante aquele final daquele vídeo. Entendeu? É, teve agora o Ano Novo, né? Então vamos Puta, dar um abraço. Feliz Ano Novo, Padre. Oh, quase eu caí agora. Feliz Ano Novo. <risos> Não tem problema, você cair, a gente ia segurar. <risos> tá bom, tá Não, bom. Não, tranquilo, Padre. Não, é. beleza. Feliz Ano Novo, viu? Pra todos. Pra todos nós, aí um 2023 vamos maravilhoso. um excelente ano. Amém. E é isso. Bom, filho, aguardo o próximo e... Together. Together. <risos>